E aí, gente! Todos muito bem-vindos. É o Bigodão na área e cara, hoje eu tô aqui para nós gastarmos. Todo o meu ouro, né cara? Hoje a gente vai falir no Clash Royale É sério, pra quem não viu o vídeo aí passado né? Na verdade não foi o último vídeo Mas foi os vídeos aí anteriores Eu comprei a melhor promoção do Clash Royale A promoção da Arena Lindária E veio 100 mil de ouro Aí eu juntei mais um pouco de ouro E consegui chegar perto dos 170 mil de ouro Quase 200 mil de ouro a gente vai gastar Hoje aqui, na verdade menos que isso né? Porque eu não vou upar todas as cartas Mas enfim, é que a gente vai gastar um bom com ouro no vídeo de hoje, vamos gastar assim Não sei se vocês sabem, mas ouro, mano Ouro é uma coisa muito difícil De conseguir no Clash Royale Por isso não saiam gastando ouro de vocês aí Que nem uns doidos, é sério Não saiam gastando, ainda mais o pessoal que não investe Uma graninha aí no jogo, eu acho que não vale Muito a pena você sair gastando assim Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou upar Apenas as cartas que eu Geralmente uso, as cartas que eu não uso Eu não vou estar tá nem aí, não vou ficar Upando por ostentação, não Só vou upar aquilo que realmente eu gosto, que realmente eu utilizo Nas arenas, que daí sim, vale Muito a pena, entrei aqui dentro do clash Galera, ó, atualmente eu estou Com 116 mil de ouro Eu vou mostrar aqui um printzinho pra vocês, eu gastei 50 mil de ouro pra upar O meu zap, e também upei no Vídeo passado, meu espírito de gelo, que tava Nível 8, então juntando Os 4 mil, mais Os 50 mil, do zap, mais um Pouquinho aí de ouro que eu gastei, né Dão ali, 100, quase 180 mil De ouro, então é bastante coisa bastante ouro que eu gastei já E a gente vai começar, vamos seguir O seguinte critério, vamos upar As cartas que eu uso primeiramente Nos meus decks e depois a gente vê né, Aqui pra baixo quais as cartas que a gente Vai estar upando também, mas antes de nós Começar aqui a upar as coisas, já Desce aqui embaixo, deixa o seu Like e também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito ainda Beleza? Não esqueça também de ativar o sininho, já fica Tudo aí muito próximo, muito bem Localizado, já clica nesses botões Tudo cara, porque é de graça, viu? Você não não paga nada pra se inscrever aqui no canal E aí você vai virar um Elby é bigodinho Um é o bigodinho fazia tempo que eu não falava essa palavra Mas, enfim Bora aqui pro Clash novamente, não é mesmo? E vamos começar abrindo O baú do clã aqui Vamos ver se vem lendário nesse baú do clã Meus amigos, ultimamente eu tô meio cagão né? Já vamos aproveitar pra pegar um pouquinho mais de ouro aí 1620 de ouro, tá bom Bola de fogo, oh muito bom Preciso para minha bola de fogo aí, porque tá, tá complicado o negócio cinco Valkyrias Gigante real arqueiras, deixa eu ver o que fornalha, bárbaro de elite não vai vir lendária. Mas enfim, bruxa É, eu não uso muita bruxa, mas tá valendo, né De graça, pode ser tudo, bicho Deixa eu mostrar então aqui pra vocês a minha loja, como que tá Tem um Spark aqui, vou comprar, tem ouro Brincadeira, <risos> não vou não, bicho Não vou não Enfim, vamos começar então melhorando aqui Chega de papo, bora começar melhorando Uma das cartas que eu mais queria melhorar, upar, nos últimos tempos Que é a Gangue de Goblins Porque tá muito mexeruquinha Tá apanhando aí pro Zap 10, enfim E vamos melhorar aqui a Gangue de Goblins Gangue de Goblins, agora nível 10 Será que eu consigo mais? Não consigo Mas já tá indo quase pro nível 11, mano Falta pouquíssimas cards aí pro nível 11 E a gente vai melhorar logo, logo pro nível 11 Agora vamos pro Espírito de Gelo aqui, bora melhorar o Espírito de Gelo, Espírito de Gelo melhorado também nível 10, dá mais? Também não dá mais, é, tô ali mediano, né, mediano, com outra carta que eu quero muito melhorar. Eu vou melhorar aqui, galera, a minha Mosqueteira, eu acho que a Mosqueteira é uma carta que vale muito a pena ser melhorada, eu utilizo ela em vários decks meu, esse aqui era o Trifecta, eu usava bastante antigamente, foi o deck que me fez chegar na Arena 9, se eu não me engano, a partir da Arena 9 eu não consegui jogar tão bem com ele por causa do nível das cartas e agora a gente vai melhorar então aqui a Valkyria, a Valkyria melhorada pro nível 7, eu acho que a Valkyria, isso, a Valkyria dá pra ir pro 8, mano, vamos melhorar também aqui a Valkyria pro 8 que é uma carta muito, muito top gosto demais da Valkyria, uma carta uma das minhas cartas favoritas, agora eu acho, calma aí, vou melhorar esse deck aqui, que é um deck que eu uso muito então bora gastar 20 mil aqui no Cavaleiro, mano. se você não deu like eu não sei porque não deu ainda, mano porque tá sendo, olha, uma fortuna e uma facada no coração Mas enfim, vai valer a pena Cavaleiro aqui, melhorado pro nível 11 Nossa Agora. Agora eu senti um, um gelado aqui no coração. É sério. Vocês acham que não? É esse. Mano, é sofrido gastar ouro assim. Mas enfim, tá valendo a pena porque são as cartas que eu realmente uso. vamos melhorar então a princesinha, né? Que eu consegui aqui no baú de prata. Quem não viu o vídeo aí, vai nos últimos vídeos que eu consegui a, a, a princesinha no baú de prata aí, no, que veio na loja ainda. Então tá valendo, né? Muito, muito bom. Deixa eu ver aqui agora nos decks. Opa, calma aí. Tem um balão aqui, ó. O balão é uma carta aqui, né? pro nível 5, vale muito a pena ser melhorado. É o. 8 mil de ouro, então bora melhorar O balão também, que é uma carta que eu uso bastante Eu quero começar a usar mais esse deck De Lava Hound, já que eu consegui desbloquear o Lava Hound Há pouco tempo aí, e eu acho mano, Que as flechas, essas flechas elas precisam ser melhoradas Aqui no meu deck Melhoramos as flechas, vou melhorar mais uma vez as flechas Aqui, pro nível 10 Tranquilo, é, tá acabando o ouro aí Galera, nós estávamos com 116 mil Agora tá com 41 Mas beleza, mega servo Aí também, vamos botar pro nível 7 Beleza, Mega Servo já foi pro nível 7 Agora, deixa eu ver aqui O Golem de Gelo, eu acho que precisa ser melhorado Aqui na minha conta, porque eu, eu uso bastante Golem de Gelo, é uma carta que vale a pena mesmo Ser melhorada, deixa eu ver aqui Mano, Fornalha eu tô bem indeciso Mas se bem que pro nível 7 eu acho que que vai, né? Eu gigante, obviamente que vou melhorar. Opa, calma aí, tem que esse aqui, sem querer aqui. O gigante eu acho que vale muito a pena ser melhorado, é uma carta que você vai usar sempre, né? Tá sempre aí, uma boa opção para ser melhorada. Deixa eu ver aqui também, meu bebê dragão precisa também ser melhorado, que eu uso bastante. Lembrando que são tudo cartas que eu costumo usar e como eu faço vídeo para internet, eu preciso muito criar decks para galera. Enfim, eu preciso estar com as cartas bem upadas para isso. Tranquilo Agora eu vou melhorar aqui o meu Golem Não podia esquecer do Golem, mano Golem nível 5 agora Agora é o negócio com mais monstro, mano Agora eu gostei Golem vale a pena Não uso tanto Golem Não sou um usuário de Golem Como diz o Flex, usuário de morteiro Eu não sou um usuário de Golem Mas, enfim, eu acho que é uma carta que vale a pena ser melhorada Deixa eu ver aqui outra carta As Arqueirinhas também Eu acho que vale a pena também Vão estar nível 10 aqui Bacana os Ai, tô com 9 mil agora Agora eu tenho que escolher bem Eu tenho que escolher bem eu, eu não sei se eu vou gastar esse restante aqui, não Acho que eu vou deixar Bárbaros de Elite ah, Tá fraquinho ainda, vai demorar bastante Então pra finalizar, eu acho que a gente vai upar Eu não sei se eu upo os morceguinhos ou os goblins Eu realmente não sei, galera Se eu upo os morceguinhos ou os goblins Mas enfim, vocês comentam aqui embaixo O que, que vocês preferem. Pref Preferiam? Preferir? O que que é? Como que eu falo essa palavra? Aí ferrou no português Me, me matando nos vídeos Vocês que decidem aí o que, que eu melhor O que, que eu upo, se eu upo os goblins Ou se eu upo os morceguinhos, beleza? E eu upo em outro vídeo Agora, agora chega uma hora de Testar esse, esse melhoramento aqui Melhoramento tá certo também, não sei, mano <risos> Chegou a hora de testar aqui, né, As cartas upadas no multiplayer Bora então testar aqui o nosso deck melhorado, não é mesmo? Estamos jogando contra a Victora Victora, mano, olha aí que nome doido Gostei, hein? <risos> Victora Beleza, então o nível 10 também a Victora eu acho que é mulher, né, mano? Mas eu acho Beleza é, Acho que deve ser o... Oh. Ou é Victor A, eu acho que é Victor A, eu acho que não é mulher coisa nenhuma, bicho Beleza, então, bora aqui começar, já que ele começou com a fornalha aqui Eu acho que a melhor opção, né, seria o meia cavaleiro mesmo por causa do dano em área Beleza, então, ele já começou dando um daninho na gente aqui Mas ele gastou um elixirzinho do caramba E eu acho que ele vai estar sem elixir para defender isso aqui Beleza, o bom é que ele tacou, a gente tem os servinhos ali nosso servinho vai ser uma maravilha ali Já que é tanque também, meia é cavaleiro Então vai acabar... Ops, zapzinho aqui Beleza, a gente deu bastante dano Tamo dando bastante dano ali Com os servinhos, nossa mano Olha isso, 314 Tudo isso porque o cara fez um push super rápido ele gastou o exército dele Então eu vou tacar minha bandidinha Aqui, vamos ver com o que, que ele vai defender Beleza Aqui, bora, bora botar a P.E.K.K.A a P.E.K.K.A já vai levar? Ixi, nem um hit Coisa boa, assim que eu gosto Assim que eu gosto, bicho. Mago elétrico aqui. Vamos botar também o Espírito Xelo aqui. Se ele tacar alguma coisa. E vamos deixar. Eu acho que o cara desistiu da partida. Provavelmente desistiu. Oh, não tá com uma peca. Tá com uma peca ali. Tranquilo. Não vamos gastar mais elixir aqui que eu acho que não vale a pena. Porque a peca dele vai vir pra nossa torre. Beleza? Ou agonia no olho aqui. Calma aí. Se a gente conseguir matar a peca dele, vai ser maravilhoso. Mano, como assim? Ah, tá. Por causa do Mago elétrico ali. Beleza, entendi o porquê. Vou tacar aqui os meus servitos. E vou já partir com a bandidinha Pro outro lado, calma aí ah, Calma aí, calma aí Bandida louca, calma aí O que tá acontecendo aqui? Xingando a bandida por um erro meu Caramba, João Beleza, o cara tá maluco, né? Usar a torre de bombas Se eu taco os servinhos ali Ó, os servinhos não focou na torre ali Beleza, vou tacar aqui A minha pec, ele provavelmente vai vir com o um corredor do outro lado Sabia, mano, sabia Agora ele vai querer levar minha torre aqui, de qualquer jeito Não é mesmo? e não focou ali, mas não acho que mesmo assim não vai levar minha torre. Eu acho que não. Não levou. Tranquilo. Agora eu quero ver como que esse cara vai defender isso, cara. Porque tá vindo o um meia cavaleiro e uma peca de dois lados. Beleza. Beleza. Vou tacar aqui a minha gangue também. Minha gangue zota. E eu vou tacar mais uma uma peca um o cavaleiro. Uma peca aqui. Beleza. Vou tacar uma peca aqui no centro. A outra Peca tá viva lá ainda. Beleza, o cara tá, vai querer levar a torre aqui, mas nós vai dar. Olha, mano, acho que nós vai dar três coroas nesse cara aqui, hein? Ixi, mano! Ou Victorá, ou Vitória Vitória, sei lá Enfim, uns três coroas aqui nele ou nela Mano, muito, muito bom Aí já senti a diferença das cartas upadas isso é muito top, mano Do céu Beleza, então galera, espero que você tenha gostado aí do vídeo da gente Melhorando as cartas aqui Isso vai ser muito importante pra mim Eu acho que dessa vez aí, quem sabe eu consiga pegar uma liga aí, né Upando as cartas, enfim, isso não... Tem que saber jogar, né? Pra pegar, enfim... Esse crescimento aí... Na verdade, não importa se você tem apenas as cartas upadas... Você tem que saber jogar com elas também... Isso é muito importante... Então, assim, mano... Eu acho que, com certeza, vai dar um alívio muito maior nas partidas... Não foi... Geralmente eu upei só uma vez cada carta ali... Então, assim, elas vão estão muito mais fortes... Mas já dá um upzão aí... Maroto, uma visão da hora... E eu espero que você tenha gostado, realmente, do fundo do coração... Porque foi bastante ouro investido aqui na conta do El Não esquece, então, de deixar o seu like... E também de se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativar o sininho. Mas não esquece do like, porque o like é muito importante pra você estar recebendo os vídeos, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!